Nossa saudação franciscana e paz e bem a todos e a todas. Neste quinto domingo da quaresma nos é apresentada, apresentado o Evangelho da Ressurreição de Lázaro. É interessante que o Evangelho revela os sentimentos de Jesus. Jesus chora. Jesus chora se comove. ele revela a sua humanidade, ele está bem próximo de nós, São Paulo nos exorta dizendo, tende em vós os mesmos sentimentos que animaram a Jesus Cristo. Jesus Cristo não é impassível, mas tem compaixão chora com os que choram. E é nesse contexto que Jesus revela a sua identidade mais profunda. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro é uma espécie de antecipação daquilo que vai acontecer com ele mesmo. Ele ressuscitará no terceiro dia. Este é o grande anúncio de Deus em Cristo Jesus. Não nascemos para morrer, mas para viver eternamente. A sede de eternidade da humanidade é saciada com o anúncio da Páscoa de Jesus. Cada dia mais de vida é um dia mais perto da eternidade. São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, ele reza assim. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal, bem-aventurados aqueles que cumpriram tua vontade